Olá, só para te lembrar, de 21 a 23 de setembro temos o um encontro. Lembra? É encontro com um propósito. Marca aí em sua agenda. Todos nós, em alguma época, já sentimos a força do não consigo. Mesmo quando desejamos algo de verdade e mesmo que seja algo ao nosso alcance, essas duas palavras podem evitar que aconteça. Quando se descobrir dizendo não consigo, procure olhar profundamente para ver se não se trata de mais uma desculpa. Se for honesto, descobrirá que não consigo significa eu poderia, mas não vou fazer por este ou por aquele motivo. Por exemplo, veja a frase não consigo ganhar dinheiro. O que deve ter por trás dessa frase é que em sua mente deve haver memórias e experiências de fracasso, talvez suas ou mesmo de seus pais. O sofrimento pode ter sido tão grande com relação ao dinheiro que é melhor evitar o dinheiro, pois evitando o dinheiro evita-se o sofrimento. É claro que parece ilógico isto que te falei, mas a nossa mente não processa informações de forma lógica. Nossa mente processa experiências e a nossa cognição fornece um significado para elas. O eu não consigo tem fantasmas profundos de sofrimento. Só que essa frase não afasta esses fantasmas. Ao contrário, parece que eles aparecem com mais frequência. Quanto mais fugimos, mais eles aparecem. Deixa eu te contar uma história para elucidar o eu não consigo. Durante a guerra, um grupo de pessoas estava fugindo do inimigo. Entre eles, havia um velho e uma mulher com um bebê. Por muitos dias, eles correram e se esconderam sempre com o inimigo nos calcanhares e o perigo rondando em cada esquina. À medida que corriam, outros do grupo ajudavam a mulher carregando o bebê, menos o velho, que já estava bastante fraco. Depois de alguns dias, o velho ficou tão cansado que não conseguiu continuar caiu ao lado da estrada e ficou ali, sem respirar. Os outros pararam para ajudar, mas ele os incentivou a prosseguir, Desistira de viver, de todo o desejo de vida para o futuro. O inimigo aproximava-se com rapidez, de forma que os outros estavam ansiosos para seguir a viagem. A mulher que carregava o bebê, então olhou para o velho e disse, É a sua vez. Todos os outros ajudaram a carregar o bebê. Agora é a sua vez é preciso cumprir com sua responsabilidade. Ela colocou a criança nos braços do velho e foi atrás dos outros que já partiam. No seu íntimo, seu coração batia descompassadamente pela criança, mas continuou caminhando. Outros no grupo imaginaram se ela teria deixado o filho ali para morrer. Que tipo de mãe faria aquilo? Ainda assim, ela continuou caminhando. Entretanto, o velho se levantara com o bebê ao perceber a aproximação do inimigo. Seu coração estava cheio de desespero e cansaço, mas sentia contra si o movimento da criança. Sua vida fora cheia e repleta com muita dor e alegria, e ele estava cansado demais para continuar. Contudo, abraçava-se a um bebê que ainda tinha muito para viver. Não conseguiu ficar deitado ali e roubar a vida da criança. Novas forças e energia fluíram de seu interior. Começou a correr com o bebê no colo o mais rápido possível na direção dos outros. Continuou mantendo apenas um pensamento na mente, a segurança do bebê. Nada mais importava, nem o medo, nem o cansaço, nem a fome. Continuou correndo até que a distância conseguiu avistar os amigos. Em pouco tempo, ele já havia alcançado os companheiros. Os outros ficaram surpresos com a tamanha façanha e imaginavam onde ele fora buscar forças para correr com a criança no colo e ainda alcançar os outros. Fitaram-lhe o rosto, que estava cheio de resolução e determinação como jamais haviam visto. Cuidadosamente, ele entregou o bebê à mãe, que a acolheu com emoção. Seu coração estava cheio de alegria, tanto por seu filho quanto pelo velho. Juntos continuaram, até que todos atingiram o território seguro e foram salvos. Nessa história, o velho descobriu que criara dois caminhos com base em diferentes escolhas. Eu não consigo fez com que ele se atirasse ao lado da estrada, convencido de que sua vida terminara e assim teria sido. O eu consigo fez com que ele se levantasse, encontrasse forças no interior de si mesmo e corresse até atingir seu objetivo. Ambas eram possibilidades reais e válidas. O que fez a diferença entre as duas escolhas? Podemos dizer que esta mulher representou o papel de um bom professor. Ela deu ao homem uma oportunidade para descobrir e demonstrar sua força interior. Então o velho fez sua parte. Usou a vontade para dominar a fraqueza e o derrotismo. E encontrou a força interna para realizar a sua missão. Escolheu como responder a essa oportunidade e usou a vontade para escolher a vitória em vez da derrota. Embora essa história demonstre como uma situação em particular pode ser uma oportunidade para superar limitações, as mudanças verdadeiras e duradouras requerem um esforço que vai além de uma situação determinada. Uma vitória não resolve todos os problemas. Para criar uma mudança duradoura, uma vitória deve levar novas maneiras de pensar e agir. Uma mudança duradoura precisa estar conectada com o seu propósito de vida. Descubra os motivos verdadeiros que impulsionam para o futuro. Descubra o seu propósito. Grande abraço. Hai.